Como a Tarsila falou, eu vou estar apresentando hoje é, o estudo Habitação de Gestão Comunitária no Contexto da Covid-19, né? um estudo que foi lançado no fim de 2020 é, pela organização Mind, né? E a gente já chegou a compartilhar esse estudo com vocês, mandando esse estudo é, pelo WhatsApp, por e-mail, compartilhando nas atas das plenárias mas a gente, revisitando ele, achou ele tão interessante que seria bacana ter um espaço só para a gente tratar dele, só dele na plenária, né? é, esmiuçar um pouco as descobertas desse estudo é, e compartilhar com vocês. Então, é, como eu falei, foi a Urbamonde que, que lançou esse estudo, né? uma organização da França e da Suíça, é, que, que apoia ações com moradia no mundo inteiro, estuda formas coletivas de moradia, é uma organização que a gente tem uma parceria também, ela ela conhece o nosso projeto, nos apoia. É, então, é uma organização bem interessante para quem tiver interesse de pesquisar. É, também foi apoiado por uma outra organização, o effect que também trabalha nessa questão da moradia coletiva, é, das cooperativas. E todas elas fazem parte de uma rede chamada Cohabitat que é uma rede internacional importantíssima que... que de certa forma reúne é, várias organizações que trabalham o tema das habitações coletivas e é, foi a autoria foi do Pierre Arnold e Nina Quintas e quem traduziu para o português foi a Maria Fernanda que é aqui do projeto e o Tomás que fazia parte da equipe hoje não faz mais mas continua participando nos ajudando quando ele pode e antes da gente entrar no estudo em si é uma reflexão sobre o contexto né, dele né? É, bom, esse estudo foi desenvolvido em 2020, logo após o começo da pandemia. Né? E a pandemia, ela coloca muito em voga uma questão, é, a questão da moradia. Né? A pandemia, ela se mostrou que ela tem um, um, uma relação direta com a moradia e, e afeta né, desproporcionalmente o direito à moradia onde onde ela impacta. O, prime... o principal slogan de combate à pandemia foi o Fique em Casa, mas esse slogan ele traz várias questões também que surgem a partir dele, né? mas como pode ser para pessoas que não podem ficar em casa ou para pessoas cujas condições de moradia não garantem a segurança sanitária suficiente para se proteger do vírus? Então, essa relação entre a pandemia e o direito à moradia ficou muito evidente. né? E, e deixou claro é, que a, a moradia adequada ela é fundamental para a proteção da saúde e da própria vida. né? Além desse dessa relação direta, a gente teve diversos casos de remoções forçadas durante a pandemia, né? não só no Brasil, mas no mundo inteiro. É, e a gente viu que diversos países adotaram ações para combater esses despejos, para limitar os despejos, e, ou, ou então criar requisitos para dificultar os despejos. né? A gente tem países como Estados Unidos, diversos estados, é, na Europa, Espanha, Inglaterra, Alemanha, uma série de países que impuseram restrições aos despejos é, durante a pandemia, entendendo que no momento de crise sanitária como esse, o direito à saúde é mais importante né, do que o direito à propriedade, né, do que o direito de um proprietário reaver o seu imóvel. É... No Brasil, a gente teve uma campanha, né, a campanha Despejo Zero, que fez um levantamento de que houveram 84 mil famílias ameaçadas de despejo desde que começou a pandemia, e dessas, 14 mil foram removidas, efetivamente removidas. Né? E recentemente, eu acho que todos acompanharam que o Supremo, ele, ele decidiu, né, o ministro Barroso decidiu pela proibição dos despejos no Brasil por seis meses, né, despejos de ocupações que já existiam antes da pandemia. Então, não, não se poderá haver, segundo essa decisão, despejos dessas ocupações é, por período de seis meses, é, reconhecendo uma questão básica e óbvia que todos já sabíamos de que é, a gente precisa preservar o direito à vida nesse momento, é, além dessa prerrogativa individual né, de, de garantir uma propriedade. Então, foi um avanço, uma vitória, mas está longe de significar, de certa forma, um, uma vitória absoluta. Né? A gente ainda tem pessoas ameaçadas de remoção no Brasil, é, que, que serão colocadas numa, numa condição muito vulnerável se esse despejo for efetuado. E aí, gente, antes, é, também antes de entrar no estudo, é, ele faz uma reflexão sobre as habitações de gestão comunitária. Né? E o que, que é exatamente essa forma de, de habitação? Né? O que, que é uma habitação de gestão comunitária? É, apesar da gente não ter uma definição específica sobre essa modalidade, a gente tem diversos elementos é, que são encontrados nessa, nessa forma de moradia, como, por exemplo, a participação dos moradores na construção e na governança do território você tem uma visão não especulativa, não mercadológica da moradia, a ideia é de que a terra não é uma mercadoria, mas ela é sim uma, uma, ela carrega uma função social de garantir uma coisa, de garantir uma moradia e essa função deve ser deve ser prioritária à sua condição de mercadoria. A gente tem uma organização comunitária, diversas organizações comunitárias e a gente tem um protagonismo dos moradores na decisão sobre o território, sobre os rumos da comunidade. E a gente tem também diversos modelos de propriedade coletiva, né, que, que podem existir em diferentes formatos específicos, mas que estão presentes é, nessa modalidade de habitação de gestão comunitária. E, por fim, a gente tem é, a garantia do direito à moradia adequada e a permanência das famílias, uma preocupação primordial em garantir que as famílias possam permanecer na terra. Então, mais ou menos, esses elementos configuram essa modalidade que é a habitação de gestão comunitária. E a gente, o estudo ele traz três diferentes tipos de habitações de gestão comunitária. Né? O primeiro deles são as cooperativas habitacionais, né? que, que são essa união de, de pessoas que, que se unem com um objetivo específico de produzir e digerir moradia. Né? o principal exemplo no mundo, né, das cooperativas habitacionais é no Uruguai com as cooperativas de ajuda mútua, que foi um movimento importantíssimo que inspirou diversos países, inclusive o Brasil, é, no sentido de ter uma produção cooperativa de moradia e uma administração também das cooperativas. É, e no Uruguai elas são muito comuns, né, no, no, no território. E esse movimento cooperativista do que nasceu, principalmente, se desenvolveu com muita intensidade no Uruguai, ele carrega diversos princípios, né, como, por exemplo, a autogestão, né, a ajuda mútua entre vizinhos, entre moradores e técnicos, a ideia, a proposta de construção via mutirão, né, o controle comunitário sobre a terra e a propriedade coletiva, a ideia de que a propriedade não pode, a terra não pode ser apropriada individualmente, né? Aqui eu trouxe algumas fotos de cooperativas pelo mundo. A gente vê essa lógica da solidariedade, da ajuda mútua na construção e também na gestão. Não é uma lógica mercadológica de construção de moradia, muito pelo contrário, uma lógica pautada pela coletividade. Não poderia deixar de trazer uma foto do Esperança, essa aqui abaixo na esquerda, durante esse processo de construção da comunidade, porque o Esperança o conjunto esperança ele foi muito influenciado por esse por esse ideal cooperativo que nasceu no uruguai né então toda a história da comunidade do mutirão, da construção das casas em comum veio muito foi muito inspirada pelos princípios que eu acabei de colocar né do, do cooperativismo a gente as cooperativas também tem uma dimensão política muito importante estão sempre fazendo manifestações pelo direito à moradia então é, tendem a ser movimentos bastante politizados e conscientes acerca do, dos direitos mais fundamentais. Né? Bom, A segunda modalidade é o TTC, né? que eu acho que eu não vou entrar em, em detalhes porque vocês já conhecem, mas é justamente essa ideia de uma terra pertencer a uma organização que é controlada pelos moradores e essa separação entre a terra e as construções. Né? A terra pertence à coletividade e as construções são individualmente de cada morador. Né? e o objetivo principal é de retirar a terra do mercado e garantir moradia e o fortalecimento comunitário. Né? Aqui algumas fotos de TTCs pelo mundo. É, que temos aqui temos em cima, na direita, um TTC na Bolívia, que a gente até descobriu recentemente, mas um exemplo muito interessante na América Latina. Aqui um mapa, mais ou menos, que a gente vê os TTCs distribuídos pelo mundo, mostrando como a gente já tem bastantes TTCs acontecendo, né? funcionando. E a última modalidade que a gente tem de habitação de gestão comunitária são as habitações colaborativas e comunidades intencionais. Essa modalidade ela é um pouco mais genérica e ela engloba qualquer forma de habitação coletiva que não se, não se adequa a uma cooperativa ou a um TTC. Elas, em geral, elas são formas de moradia. É, voltadas para grupos e identidades específicas, como, por exemplo, comunidades de idosos, de estudantes, de minorias étnicas, grupos religiosos, para a população LGBTQI+. Então, ela geralmente, ela tem essa, esse ideal de ser voltado para um grupo específico e ela carrega a noção de convivialidade, né? de convivência, de viver em comum, uma gestão coletiva do espaço. Então, é mais ou menos um modelo um pouco mais abrangente, que, que incorpora qual, quaisquer modelos que não são TTCs ou cooperativas. E aqui algumas fotos né, dessas, dessas formas de, de habitação né, coletivas. E apesar de terem essas diferenças entre si, é importante a gente considerar que os elementos comuns entre elas. Né, a gente vê tanto nas cooperativas, nos TTCs e nas comunidades intencionais é o princípio do coletivo um pouco norteando aquela comunidade e a forma que ela vai ser governada, e um, e um profundo controle do, dos moradores sobre, sobre o desenvolvimento local, sobre os rumos daquele território. E mais ou menos esse é o objeto do estudo, né? Habitações de Gestão Comunitária. E agora vamos mergulhar no estudo em si. Gente, Como é que ele aconteceu? Né? É, foi um estudo global, né, ele, ele recebeu respostas de 72 países no mundo né, Foram mais de mil pessoas participando Que responderam ao questionário proposto pela, pela Urbamond E cada participante teve que responder Qual é a sua forma de moradia né, de, que, de que forma a pessoa habita Então você tem essa divisão né, Tem pessoas que moram em propriedades individuais Já quitadas, ou seja, que já terminaram de pagar em propriedades individuais que ainda estão em compra, ainda estão pagando as prestações, pessoas que alugam, né, alugam pessoas que, que vivem sob o aluguel social, pessoas que vivem em, moradia, em, pre, em moradias emprestadas, pessoas que vivem em TT6, em cooperativas habitacionais e, e pessoas que vivem em uma posse regular. Né, essas foram as principais modalidades respondidas pelos participantes. Aqui esse mapa mostra a abrangência do estudo, né? Como a gente pode ver, teve respostas do mundo inteiro, né? Bastante diversas, de realidades muito diversas, e aqui uma distribuição geográfica é, das respostas, né? Foi mais ou menos é, teve uma, enfim, tanto América Latina, Ásia, Austrália, Europa e África e Oriente Médio tiveram bastante uma, uma, uma, uma participação expressiva, né? De, de pessoas participando do estudo. E aqui, esse gráfico mostra a distribuição é, dos participantes por cada uma dessas modalidades que eu citei. Então, a maioria deles vive sob o aluguel, né? são locatários. Depois, a maioria, depois dessa, é, vive numa propriedade individual já quitada. As cooperativas habitacionais aparecem é, aqui com 13% dos participantes, moram em cooperativas. E os TT6 foi uma porcentagem pequena, foi menos de 2% dos participantes vivem em TT6. Então, se a gente juntar TT6 e cooperativas, dá mais ou menos 15% dos participantes. E agora vamos para, para os resultados desse estudo. A primeira pergunta foi sobre a COVID em si. Quantos, quantas pessoas... É, houveram casos de COVID na sua comunidade, né? E 80% dos participantes disseram que sim, que conheceram pessoas que, que foram infectadas e que no local onde moram houveram casos bem próximos. Né? Aqui uma distribuição por região, mas a gente vê que permanece bastante próxima, né? entre 70% e 90% das pessoas tiveram contato com pessoas que, que, que pegaram COVID. É, o impacto econômico. É, 60% relataram que, que o impacto da pandemia foi bastante alto sobre o emprego e sobre a economia local, e mais de 40% perderam mais da metade ou toda a sua renda. né tipo, é um impacto bastante grave. Aqui a gente vê esse impacto distribuído por região. né O impacto foi maior aqui na África e Oriente Médio, é, na América Latina e na Ásia e Austrália, e na Europa o impacto foi bastante menos expressivo, como a gente vê. Mas a média de pessoas que ou perderam toda a sua renda ou mais da metade é de 42%. Então, boa parte dos participantes. E agora o ponto principal, gente, para a gente discutir, que foi a questão das remoções forçadas. né? É, 21% dos entrevistados sofreram algum tipo de ameaça de despejo durante a pandemia. E essa ameaça pode assumir diferentes formas como a tentativa de despejo pelo proprietário, no caso de pessoas alugando ou de ocupações, ou tentativas de despejo pelo governo, como as que a gente tem, está bastante acostumado aqui. É, execuções hipotecárias por bancos, pessoas que não conseguiram pagar o um empréstimo bancário, o banco então tenta reaver aquele imóvel. Né? Processo de gentrificação e aumento dos custos de vida, e crises ambientais e sociais. Também são outros casos de remoções forçadas. E esse gráfico é importantíssimo, porque ele vai mostrar como essas ameaças de remoção afetaram cada uma das modalidades de moradia. Né? Então, a, a modalidade mais impactada pela ameaça de despejo foi a posse regular da terra. Né? 40% das pessoas que participaram, que vivem nessa modalidade, que vivem de forma irregular, foram ameaçados de despejo. Depois a gente tem o aluguel social, que também foi uma causa grande dessa ameaça de despejo, seguido pelo aluguel privado. E o mais interessante que a gente pode ver aqui é que as únicas modalidades que não foram, que não foram relatadas nenhuma ameaça de despejo foram as cooperativas e os termos territoriais coletivos justamente as habitações de gestão comunitária né Isso é muito interessante isso salta aos olhos como como não houve nenhum caso de ameaça de despejo nessas nessas nessas modalidades e faz a gente refletir um pouco sobre como cada modalidade gera segurança né da permanência e segurança da posse aqui esse esse gráfico mostra quantas remoções foram de fato, efetivadas, então a gente vê que as ameaças que são aqui em cinza foram muito maiores do que as remoções é, efetuadas, mas de qualquer forma houveram bastantes remoções é, efetuadas entre as pessoas que participaram do estudo. E essa imagem aqui, gente, é um, um espectro que o estudo é, preparou, que ele mostra o grau de segurança da posse de qualquer uma de todas as modalidades habitacionais é, descritas. Né? Quanto mais próximo desse centro, mais seguras são as, mo as modalidades, né? mais elas apresentam uma maior segurança que a pessoa vai ter de permanecer na sua moradia e não ser despejada. Então, a gente vê o TTC e as cooperativas nesse núcleo central. Né? É, logo depois, a gente vê, tem modalidades menos seguras, né? que, que garantem uma segurança da posse menor. E quanto mais fora desse espectro, é, são as modalidades mais inseguras, né? que é o aluguel sem contrato e a ocupação irregular. Né? Essa é a conclusão do estudo. É, e ele mostra que modelos coletivos de posse eles são mais protetivos em termos de segurança da posse eles conseguem garantir uma proteção maior contra as execuções de bancos, pessoas que não conseguem pagar os seus empréstimos. É, é, muitas cooperativas e TTCs criam uma provisão de fundos de segurança é, para enfrentar momentos de crise. Eles têm uma facilidade maior em obter apoio de instituições habitacionais públicas ou privadas por já estarem inseridos em redes de solidariedade, redes de apoio. É, tem um poder maior de negociação com os bancos, porque se houver um empréstimo em nome de um TTC ou de uma cooperativa, o banco vai negociar com toda a comunidade, né, com aquela coletividade, e não individualmente com cada morador. Isso dá uma força maior, um poder de barganha maior para a comunidade. E a, a conclusão final do estudo é que esses arranjos habitacionais coletivos eles apresentam uma maior resiliência, para enfrentar momentos de crise. Então, quando a gente tem uma, uma pandemia ou uma crise financeira, momentos de instabilidade, esses arranjos coletivos eles são mais efetivos, são mais seguros para garantir a permanência e para evitar a remoção. Essa é a principal conclusão do estudo, né? é algo que a gente, para a gente refletir, bastante interessante. E, além dessa conclusão, além dessa dessa proteção contra os despejos, a gente vê a importância da organização comunitária para enfrentar a pandemia também, né? a importância de iniciativas locais é, de, de organização é, de diversas frentes, como, por exemplo, segurança alimentar, preven prevenir contágios para geração de renda, educação, combate à violência doméstica, enfim, a importância de iniciativas de organização local justamente para enfrentar os impactos negativos, os impactos cruéis de uma pandemia, de uma crise de qualquer tipo. A gente vê uma, uma, uma formação de redes de solidariedade entre vizinhos para prestar apoio mútuo uns aos outros. Esse estudo ele ressalta que, dentre essas organizações, tem um protagonismo muito forte de mulheres né? na liderança e na atuação dessas organizações, da formação dessas redes de apoio. E o estudo também mostra que você tem uma maior intensidade dessas organizações comunitárias justamente é, para pessoas que vivem em TTCs ou cooperativas habitacionais. Então, as pessoas que moram em modalidades coletivas de moradia, elas são mais engajadas em redes de vizinhança e em organizações é, comunitárias, pra, justamente para combater esses impactos negativos da pandemia. Eu trouxe algumas fotos do que, que são essas organizações, essas iniciativas, né? para a gente dar uma olhada. Essas fotos são do próprio estudo, de, de pessoas que responderam ao questionário do estudo. Então, a gente tem ações de, de, de diversas, de diferentes áreas é, importantes, né? desde a geração de renda até a proteção, a prevenção de contágios, até a educação. E isso fez uma diferença enorme para essas pessoas. Né, aqui esse gráfico mostra, é, as pessoas responderam se, se a participação em redes de vizinhança foram importantes para lidar pra, com, com a pandemia, e a maioria absoluta colocou que sim, que foram muito relevantes ou relevantes, né? e, e de novo, essas, essas organizações foram bastante presentes justamente em TTCs e em cooperativas. E essa foi a pergunta final do estudo, que pergunta se você considera que a propriedade coletiva da terra é uma vantagem em momentos de crise econômica e sanitária em comparação com outras modalidades. Né? E essa pergunta foi só para pessoas que moram em TT6 e cooperativas, e quase 90% diz que sim, que considera a sua forma de moradia, essa forma coletiva, é muito importante para lidar com uma pandemia, por exemplo, a enfrentar uma pandemia. E aí eu trouxe algumas fotos aqui para finalizar de quais foram essas cooperativas, esses TTCs que participaram do estudo. Esse aqui em cima na esquerda foi o TTC de Boston, de Dudley Street, que inclusive nós recebemos aqui na plenária um dos líderes lá de Boston, que foi o Tony Hernandes, que conversou com a gente. Cooperativas na Guatemala, em El Salvador, no Quênia. E, por fim, alguns depoimentos dessas pessoas, né é, pessoas que moram em cooperativas ou TTCs, é, que trazem essa ideia de que a propriedade coletiva reduz o, o medo do despejo, né? a ameaça do despejo. né Aqui a gente tem uma pessoa que, que coloca a importância de um empréstimo coletivo, né que muitas cooperativas fazem empréstimos coletivos, que, que além de garantir uma... Enfim, um apoio né, financeiro para as famílias, ela é um empréstimo mais seguro, porque impede que um banco, enfim, torna mais difícil a execução desse empréstimo por um banco. Essa pessoa aqui da cooperativa é, de Quilacoio, na Bolívia, diz que, que ela costumava viver em casas alugadas e que se continuasse vivendo assim, agora ela teria sido removida, como todas as pessoas que perderam sua renda. E graças à cooperativa foram protegidas e houve um cuidado um com o outro para evitar o contágio. E, por fim, uns depoimentos de TTCs que participaram, né o, o TTC de San Juan, em Porto Rico, o Canho Martin Penha, e o TTC de Dudley, né que, que trazem um pouco o potencial, a força dessa dessa propriedade coletiva, dessa forma de viver em coletivo para enfrentar momentos de crise, né a resiliência que essas formas apresentam e é isso principalmente gente que eu tinha para trazer né como enfim, é um estudo bastante interessante que que ele ele abre muitas portas para a gente pensar o TTC né o potencial do TTC é, e queria discutir com você né e, e por fim uma reflexão por que segurança da posse é importante né qual qual o sentido da segurança da posse A segurança da posse ela permite a segurança de você permanecer na sua moradia permite que você faça planos para o futuro, precisa, permite que você faça ações de melhoria na sua própria moradia, na sua própria comunidade. Né? O, o, o medo, o risco de você ser despejado a qualquer momento impede uma vida digna mesmo. Você, você, você tomar os meios de, de, de ampliar, de se desenvolver é, e de melhorar de vida mesmo. Então, esse é um dos potenciais desse estudo essa dinâmica de que essas modalidades coletivas apresentam um grau muito maior em termos de segurança da posse. E é isso, gente. A gente vai estar mandando esse estudo para vocês, para quem tiver interesse de ler. Eu acho bem interessante. E queria agora abrir o microfone.